Estamos começando mais um Fast News. Essa semana foi divulgado o primeiro pôster e o nome oficial do filme Transformers 4. O filme se chamará Age of Extinction, Era da Extinção, e o filme contará com a presença dos Dinobots. Ainda no cinema, Benedict Cumberbatch, conhecido pelos seus papéis em Star Trek e Sherlock, está sendo especulado para substituir Brad Pitt no filme Z, A Cidade Perdida. Já nas telinhas, saiu o primeiro teaser da terceira temporada de American Horror Story, que você pode conferir no link abaixo. E esse foi mais um Fast News.